Não é novidade pra ninguém que, de tempo em tempo, surge um jogo indie que todo mundo começa a amar. Por exemplo, Undertale, que foi um jogo que marcou o ano de 2016, com várias pessoas fazendo vídeos sobre o jogo e sua história. Em alguns casos, até algumas músicas. Também em 2018, com Cuphead, que fez sua marca no ano, por conta de sua jogabilidade extremamente difícil e por sua nostalgia transmitida pela animação. Dentre outros jogos indies que com certeza nos marcaram, como Hollow Knight, Outer Wilds, Celeste, Stardew Valley, Gris, entre outros. Mas será que eles realmente são bons? É claro que sim, mas a questão que fica é, o que faz esses jogos serem tão bons de serem jogados? O que faz com que nossa experiência seja boa em relação ao jogo? E é justamente essa palavra que dá sentido a esses jogos serem tão incríveis. A experiência. Primeiro a gente precisa definir os tipos de experiência que você teria em jogos. Você vai entender. Jogos como Firewatch e Papers, Please Talvez seja um bom exemplo de jogos Com experiências mais próximas da realidade Em Papers, Please, você é um funcionário Que trabalha em uma fronteira, onde você deveria Deixar ou não deixar as pessoas atravessarem De seu país para o outro, ou seja, suas decisões Afetaram diretamente as pessoas que desejam Passar a fronteira. Em Firewatch Você é um guarda florestal que fica naquelas Grandes torres de vigia, onde você se relaciona alguns mistérios que tem na floresta Onde sua única linha de vida emocional É a outra pessoa do lado de um rádio portátil te ajuda com alguns problemas que você você tem físicos e principalmente emocionais. O tipo de experiência retratada em Firewatch e em Papers, Please, é muito próxima da realidade, onde o jogo se passa em um emprego em que tecnicamente qualquer pessoa poderia estar, e mostra como é passar por esse tipo de responsabilidade e situação. Agora temos Gris, Celeste e Undertale. Diferente de Firewatch e Papers, Please, Gris, Undertale e Celeste mostram experiências intrapessoais, contando histórias de determinação, perdas, inseguranças e superação, em um ambiente fictício. Essas histórias te prendem e te colocam para refletir sobre si mesmo, sobre suas atitudes, personalidade E podem até pegar no seu emocional pessoal Dependendo da sua interpretação Porque é geralmente disso que esses jogos se tratam Hollow Knight, Dead Cells e Cuphead A experiência desses aqui é passar raiva mesmo E também a é história é diferente por parte do Hollow Knight e Dead Cells E a nostalgia de Cuphead Então vamos recapitular aqui Firewatch e Papers, Please Passam uma experiência onde qualquer pessoa tecnicamente poderia ter Porque qualquer pessoa pode trabalhar como guarda florestal E qualquer pessoa pode trabalhar em uma fronteira Não qualquer pessoa, mas... Pessoas podem trabalhar nessas áreas Então são experiências mais realistas Coisas que podem acontecer com você realmente Undertale, Gris e Celeste Mostram experiências intrapessoais Em ambientes fictícios Mas que geralmente mostram como as pessoas são E como você é Dependendo das coisas que você faz neles E Hollow Knight, Dead Cells e Cuphead Mostram uma experiência mais diferente Com a pegada mais Dark Souls E com uma história mais diferente Por exemplo a história de Hollow Knight é mais oculta Você tem que pensar muito sobre a história dele e você tem que prestar bastante atenção no jogo a história de cuphead é muito diferente você faz um pacto com o diabo literalmente e dead cells pelo que eu entendi é um loop você morre mas na verdade o jogo é um loop temporal isso é o que eu entendi até agora porque eu ainda tô jogando inclusive eu tô jogando em live passa lá no twitch então não teria como definir esses jogos em um só porque todos esses jogos são ligados à experiência mesmo ela sendo diferente de um jogo para o outro querendo ou não sua experiência pessoal em sua vida vai auxiliar suas emoções enquanto você joga. Por isso esses jogos prendem sua atenção. Não só pelo enredo, mecânica ou gráfico deles, mas pelo que você pensa, pela visão de mundo que você tem. Além do mais, jogar esses jogos podem até fazer você mudar suas opiniões sobre as coisas da vida, fazendo você ter reflexões sobre como você é pra si e pros outros. E pra mostrar pra vocês que esse tipo de coisa realmente acontece, eu trouxe algumas pessoas pra falar em suas experiências que alguns jogos indies trouxeram pra elas. Oi, Kaique Deixe do canal Kaique Deixe aqui. E a pedido do Gato e de Sapato, eu vim fazer uma pequena paninha nesse vídeo. E eu vou falar sobre o jogo que mais me marcou. E essa aparição aqui até que faz bastante sentido, porque eu faço jogos. O programa remake faz dois anos. E eu faço ciência da computação, então faz bastante sentido estar tá aqui, na verdade. E bem, como eu falei, eu vou falar do jogo que mais me marcou. O que é engraçado, porque atualmente... Na verdade, eu nunca tive muito saco para jogar jogo. Eu nunca fui um exímio... Gamer. muito pelo contrário, na verdade. Claro que teve as fases que eu, sei lá, joguei 150 horas de visual novel, mas isso daí não importa de verdade, porque, enfim. Mas o mais interessante do jogo que mais me marcou, que me mudou assim, é que ele ainda nem saiu, na verdade. Se você já viu alguns dos 100 vídeos que eu tenho não listados, você provavelmente já sabe que eu sou um grande fã do select tipo, acho que ele é uma das minhas maiores inspiração no YouTube assim. E foi por causa dele que eu comecei o canal. E se você eu o Select, você sabe que ele tá fazendo um jogo chamado Starboy Adventures. E bem, esse jogo me marcou bastante, por mais que ele nem tenho lançado, basicamente eu sempre gostei muito do Select, e ele fazendo essa transição de conteúdo para fazer jogo eu acabei entrando de cabeça nesse mundo dos jogos indies, e eu fiquei me interessando mais e mais, e como qualquer aspirante é desenvolvedor eu joguei bastante jogo, e eu vi Indie Game The Movie, que é um puta filme do caralho, e isso me deu um gás imenso para poder desenvolver jogos também, e bem, eu acabei desenvolvendo alguns, eu desenvolvi dois jogos, e atualmente eu tô desenvolvendo meu terceiro jogo, que eu não sei se ele vai ver aos do dia, mas enfim, é só uma brincadeira que eu tô fazendo quando eu tenho tempo livre ou quando eu tô com saco para programar, que é quase nunca, para ser sincero. Mas um dia, um dia ele sai. E por mais que o jogo não tenha lançado, ele tecnicamente importa muito para mim, assim, tipo, é um jogo que eu tenho bastante apreço, um jogo que eu tenho bastante afeto e que eu provavelmente vou comprar assim que sair, porque, cara, esse jogo vai estar tá porra, incrível e vai estar tá muito, muito foda. E como menção honrosa, porque, tipo, eu não posso deixar esses jogos passarem mesmo, eu queria citar a Celeste porque. Celeste tipo só o melhor jogo já feito e Hades que também é tipo só o segundo melhor jogo já feito né, e acho que esses dois jogos são muito bons, eles são muito rápidos que eu gosto bastante sim, tem bastante combate, e eu particularmente gosto bastante, se esses dois jogos, e tem muito jogo indie bom aí eu podia tipo, sei lá, abrir uma lista aqui e ficar falando porra, por muito tempo, mas infelizmente o gato de sapato falou que é só pra eu falar por um, dois minutos provavelmente ficou mais do que isso, mas quem vai editar esse vídeo é ele, não eu, então é isso essa minha pequena participação, e eu Vou ficando por aqui, tchau. Depois vai ter vídeo no meu canal, não se esquecem de ir lá, por favor. Eu tô morrendo e YouTube vai matar meu canal daqui a pouco, tchau. Então, gato. Meu jogo de favorito é Five Nights at Freddy's. E como ele mudou o meu estilo de vida, é simples. Ele mudou completamente a minha rotina, porque... Quando eu era lá um feto recém-nascido, eu só assistia a Minecraft, assistia lá Jazz Ghost, Authentic Games, enfim, os normais. Aí, mais ou menos em meados de 2015 que eu descobri esse incrível jogo, eu simplesmente comecei a assistir teorias e a história de vários FNAFs. E foi aí que eu me tornei um viciado em jogos de terror. Então toda vez que eu vi um jogo de terror que eu gostava, eu simplesmente ia atrás da história e teoria por causa de FNAF, porque eu queria saber a história, né? E como a gente não sabe a história até hoje, eu só fico vendo teorias mesmo Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Davi do canal Davi Silva Passa lá por favor E hoje eu tô aqui porque o Gato de sapato me chamou pra falar sobre jogos indies Eu vim falar sobre um fangame indie de terror que eu curto pra caramba E que fez muito sucesso nos últimos anos Que foi o The Joy of Creation Ou FNAF com RTX, como você deve ter ouvido falar O The Joy of Creation se passa nas memórias do filho do Scott Calton que na vida real é o criador de Five Nights at Freddy's, que é o Nick Calton. E nessas memórias o Nick conta como ele perdeu sua casa em um incêndio. Basicamente o universo em que se passa o TJOC é um universo canônico ao do FNAF, e esse universo seria basicamente o mundo real em que o FNAF é só um jogo de terror feito pelo Scott. Mas o que aconteceu é que as criações do Scott que habitam um o jogo, como Michael Afton que é o segurança e protagonista dos FNAFs do 1 ao 5, e os animatrônicos, ou seja, a Chica, o Fox, o Bonnie o Freddy, aqueles que vocês já devem conhecer, conseguem fugir do universo de FNAF e começam a habitar o mundo real, ou seja, o universo do The Joy of Creation. Mas o que acontece é que uma hora eles vão morrer. Mas para impedir que isso aconteça, eles têm que matar o Scott e tomar o lugar dele, meio que tirando a alma dele do plano terrestre e jogando -o ela pro plano astral, tipo a chave se na DLC de Cuphead, e tomar o corpo dele. E é isso que o Michael tenta e consegue fazer, jogando fogo na casa dele, matando o Scott e tomando o lugar dele. É loucura saber que um fã fez um jogo desse enquanto a Steel U Studios, uma empresa com um monte de empregados, fez FNAF Security Breach. A real é que TJOC conseguiu pegar a essência de FNAF e ao mesmo tempo ser um jogo extremamente criativo, o Nixon, que é o criador do jogo, inovou muito nele criou uma história super interessante, fez várias analogias e criou um universo inteiro, mas ao mesmo tempo conseguiu pegar a essência de FNAF e fazer um jogo incrível e muito autêntico. Enquanto isso, em FNAF Security Breach, o jogo só se parece um jogo de terror genérico, de fazer quest e tomar sustinho. Ai, que medo. Não é só colocar animatrônicos no jogo que ele automaticamente pegou a essência de FNAF. Enfim, é loucura. Eu espero que vocês tenham pego a brisa e muito obrigado pela oportunidade, gato passa lá no meu canal que eu falo bastante sobre jogos e mistérios. E é isso, até uma próxima. Olá pessoal do canal Gato de Sapato, quem fala é o hum. Seth. Eu tenho um canal de enigmas e investigações. Enfim, o Gato me chamou aqui para falar sobre algum jogo indie que marcou muito a minha vida e falar um pouco sobre ele. Falando sobre o jogo, eu vou falar sobre The Binding of Isaac, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo indie muito bom e que é um roguelike, basicamente você tem que... Passando de fase e o plano seu personagem Em cada fase você recebe alguns itens É muito interessante Mas esse jogo marcou muito minha vida Por dois motivos Além de ser um jogo que tem uma jogabilidade extremamente divertida <risos> Ele é um jogo que tem vários finais E todos eles abordam Uma crítica de auto julgamento Que a gente acaba se julgando demais Por conta do que a gente acredita Esse jogo ele critica bastante O fanatismo religioso E eu comecei a jogar esse jogo muito quando eu era criança E quando eu era meio que Forçado a seguir algumas religiões por conta da minha família E esse jogo fez eu refletir bastante nisso E começar a estudar bastante é, religiões em geral para entender o que eu acreditava esse jogo fez eu passar por um caminho filosófico muito importante na minha vida. E eu recomendo bastante pra vocês. Até hoje eu jogo esse jogo e eu amo ele de verdade. Esse jogo marcou muito a minha vida e eu amo demais. Inclusive, tem muitos vídeos sobre vários finais desse jogo que se você ver algum final você consegue ficar refletindo por horas. Sim, é um jogo incrível. Recomendo bastante e muito obrigado de novo pela participação, tá gato? Oi, Zoro aqui, e eu sou muito apaixonado por jogos indies. Existem vários motivos pra mim gostar desse estilo de jogo, mas o mais importante é o sentimento que eles passam. Óbvio que também existem jogos AAA que passam sentimentos bons, como The Last of Us, mas não é a mesma coisa, sabe? Pelo menos eu sinto que pelos jogos indies serem feitos por uma só pessoa, ou um grupo minúsculo de pessoas, tanto a mensagem quanto o sentimento que o jogo consegue passar é muito mais puro e com muito mais carinho na hora de passar essa mensagem. Bem, o meu jogo indie favorito é Undertale, e cara eu lembro da primeira vez que eu joguei aquele jogo eu tinha ouvido falar de um amigo meu que esse era um jogo de RPG que você tinha dois finais especiais, um que você escolhia matar todo mundo e o outro que você fazia amizade com todo mundo, e eu como uma criança de 12 anos normal, eu pensei assim, ah salvar todo mundo, pô, maior coisa de otário eu hein vou fazer o um final que você precisa matar todo mundo é isso, aí depois disso eu cheguei em casa e fui começar a jogar, e foi depois de decidir que a minha vida praticamente mudou quando eu comecei a matar os personagens desse jogo, eu meio que tipo, não se tinha a mesma coisa que nos outros jogos. Porque é muito normal num jogo de RPG você sair matando todo mundo, ficar o pedaço, e é isso. Mas naquele jogo cada personagem que eu matava fazia uma diferença gigantesca na história. Os personagens realmente morriam e nunca mais apareciam. E praticamente em todo lugar que eu chegava, as pessoas ficavam com medo de mim e tentavam fugir o mais rápido possível. E o jogo fazia questão de esfregar na minha cara que a cada personagem que eu matava, eu ficava muito mais forte. Mas também a cada gente que eu matava eu me tornava uma pessoa pior. Eu era considerado um monstro pra essas pessoas. E o pior de tudo, eu me sentia um monstro por estar tá fazendo aquilo. E foi aí que eu decidi reiniciar o jogo e tentar fazer o final bom. E foi aí que a minha mente praticamente deu um estalo e eu mudei completamente a forma como eu agia até na minha vida pessoal. No começo dessa jornada foi muito difícil porque meio que sem matar ninguém eu não upava de nível, eu não ficava forte. Mas compensava bastante depois de ver cada amizade que eu tinha criado com os personagens. De compreender que cada monstro daquele tinha um sentimento de personalidades diferentes e no final da jornada, ver todas aquelas pessoas que, na verdade, eram pra ser meus inimigos Sendo meus amigos e me apoiando, foi mágico Essa foi uma sensação que despertou muito forte em mim o desejo de ajudar as pessoas De tentar entender muito mais o sentimento dos outros e de ter empatia O fato desse jogo ter sido criado por uma pessoa só Diz muito que o criador, ele vivenciou essa situação E era exatamente isso que ele queria que as pessoas sentissem Aquele era praticamente o projeto da vida dele e ele resolveu falar sobre o como ser uma pessoa boa Pode trazer coisas boas pra sua vida Algo que dificilmente passaria a mesma sensação O mesmo sentimento Algo que dificilmente seria tão belo e cativante Se tivessem empresas grandes e várias outras pessoas trabalhando naquele projeto E eu sinto que a diferença dos jogos indies É o como eles são livres para criar da forma que eles querem De como eles podem passar exatamente o sentimento que eles querem Seja num jogo de terror psicológico Onde você tem medo de viver. Visitar seus traumas do passado, ou até mesmo num jogo quadrado onde você é livre para construir o que quiser. E eu sou o Zoroaki, e muito obrigado, Gato de Sapato, por ter me convidado. A experiência é definida pessoalmente, ou seja, cada um tem os seus sentimentos com um determinado jogo. O que eu sinto com alguma história pode não ser o que você sente. Por isso, jogos assim são bons, pelo fato da sua experiência pessoal transformar a experiência que você terá jogando. Os problemas, amores, amizades, solidões, inquietudes, tudo pelo que você passou na sua vida influencia na sua experiência. Tudo. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comente alguma experiência, seja ela boa ou ruim, que você teve com algum jogo indie. Porque é disso que se tratam os jogos indies, eles se tratam da experiência que o jogador tem jogando ela. Então eu falando aqui como que é um jogo indie pra mim, pode não ser o que é o mesmo pra você, que você teve uma experiência diferente, e é geralmente disso que se trata mesmo os jogos indies. Então conte a experiência que você teve aqui nos comentários. É isso, e até outro dia.